Bem-vindo ao Descomplicando a Moda. Meu nome é Tete Laudares e hoje a gente vai fazer um especial, para lá de especial, porque a Gucci está fazendo 100 anos e a gente vai visitar o, tudo que está por trás da criação da coleção Gucciária para celebrar, que celebra esses 100 anos da marca italiana. Bora descomplicar? 1921, Gucci ou Gucci abre em Florença sua primeira loja, que leva seu nome, Gucci. Você já assistiu a Maratona Gucci? Ainda não? Eu conto toda a história da marca e hoje eu vou dar uma atualizada que você vai ficar ó 10 na marca. Alessandro Michele, desde que chegou à marca, tem feito tudo para honrar e celebrar essa casa italiana. Ele já reabriu o museu, fez toda uma repaginada, trouxe de volta as criações do Tom Ford ao museu. Ele já reviu a estampa Flora. Ele já criou peças que são vendidas somente no Museu Gucci em Florença, ele agregou peças da porcelana, também da marca Karen, comprada pela Gucci de Dino Genori, perdão. Ele fez peças com eles e aí colocou peças de porcelana que não existiam. Ele criou novos modelos de bolsa. Repensou o, a, o monograma e ainda mais, ele repensou toda a parte visual e a clientela Gucci. Graças a Alessandro Michele, os Millennials e a geração Z, Gen Z, chegou na Gucci. E o que se é que interessa? interessa e muito. Graças a esse movimento, foi que a Gucci se tornou a empresa bilionária do grupo Kering. Eu estou falando de um retorno da casa de 7 bilhões de euros no ano de 2019. Então, a Gucci virou a mãe do grupo Karen, a Mãezona, aquela que é a Toda Poderosa, ok? Essa ligação do Michele com o um mundo quase fantasioso, esse mundo ideal dele, completamente a gênero, não interessa o que, se é homem, se é mulher, o que interessa é a estética dele, o que interessa é a sua fantasia enquanto sonho antropológico de um despertar para as maravilhas do mundo good. Entende a relação? Ele estuda a história, ele gosta de chegar num futuro, aquela coisa meio de... Che... o futuro é abrir... Para um jardim secreto. Abrir as portas do paraíso. Não é chegar num, num futurismo onde eu vou encontrar com, com peças como discos voadores, esse tipo de coisa, tão somente. Mas sim, encontrar o belo. A estética do belo, do Alessandro Michele, vai visitar. Todas as décadas, e nesse momento sim, a gente está falando de uma empresa centenária. Todas as décadas do grupo Gucci, ou do grupo da casa Gucci. E trazer tudo aquilo que ele gosta e repensar. Esse repensar, muitas vezes colocado de uma, de uma forma diferente, propostas de styling que muitos críticos falaram que parecia a roupa da, da, da vovozinha, tinha um toque de empoeirado, enquanto não era nada disso. Porque a geração que ele queria alcançar, não tinha essa avó, nunca tinha visto essas referências. Era uma geração nova. Então, tudo que a crítica pessoas talvez da minha idade tivessem, fal tivessem falando que parecia a roupa da vovó, não ia de encontro as pessoas que estavam assistindo, que estavam comprando, que são os Millennials e o Gen Z. Se algumas pessoas falam que ele estragou, rompeu, isso é uma visão de uma moda que a pessoa quer que fique só ali no mesmo lugar, que não evoluiu, porque ele sim, pega todos os elementos da marca, combinação de cores, a inspiração equestre, todos esses elementos, mocassim e traz de forma inovadora em styling para a atualidade. O ano do centenário começa em plena pandemia com uma colaboração com a North Face. A gente deve lembrar que o ano no hemisfério norte começa no inverno. Nada melhor do que né, se unir a North Face para fazer casacos com estampas inusitadas, com propostas inusitadas para o frio. Então, começou com essa essa colaboração em seguida teve um clipe com Harry Styles que também a uh, Jared Leto Harry Styles todos esses novos da música gostam muito dessa abordagem do Alessandro Michele que é justamente unir essa natureza individualizada na fantasia com alguma referência ao passado. Ele passa do passado para o futuro uma facilidade que só a natureza nos dá. Porque, evidentemente, se você for um jardim botânico, como é o caso do Jardim Botânico do Rio, você olhar, aquelas palmeiras que você está vendo, Dom Pedro II viu também. Então, isso é o que a natureza dá para gente. Se você, por acaso, for à Inglaterra, e for a floresta de Nottingham, porque ela existe, você vai conseguir ver um carvalho da época do Robin Hood, que também existiu. Não sei se você sabia. Então, só a natureza é essa testemunha do passar da história. E por que não do passar da moda? Para essa coleção, que a gente vai ver que é a coleção que celebra esses 100 anos que o Alessandro Michele chamou de Gucci Aria ele a gente vai observar que ele fez todo um estudo segundo ele mesmo sobre a luminosidade e o brilho dos tecidos ele buscou trabalhar desmistificar a silhueta da Marilyn Monroe. Gente, isso dito por ele, tá na viagem minha não. E também quis quase sabotar a hereditariedade equestre da marca. E a gente vai ver como no final desse vídeo. Eu conto com você até o final. Mas o nome desse, dessa coleção desse desfile Gucci área você sabe o que é uma área uma área é uma parte solo de uma composição A área é uma parte para uma só voz de um trabalho de uma composição maior ou seja o Alessandro Michele tem plena consciência que dentro de 100 anos, o trabalho dele é uma área. É, uma, é um trabalho para uma pessoa só. É o trabalho dele. Além do que, área em italiano também é ar. Ou seja, trabalhando essa, esses dois significados da palavra área, ele consegue transmitir que esse é um respiro da sua própria criatividade. Entendeu? Então não vai ser como somente ele interpreta, mas vai ser a visão dele. E uma visão, a gente tem de lembrar que a gente vê além, onde ele quer chegar. Eu falei que... A Gucci é tipo a Motherlode, é o pedação, é a referência do grupo Kering e que conversa com os millennials e com a Gen Z. Quem é a segunda marca que faz isso? Balenciaga. Então, o que, que o Alessandro Michele fez, já que ele é muito amigo do designer da Valenciaga, que se chama Demna Vassalia. O que, que ele fez? Ele não fez uma collab. Tem muita gente que fala que foi uma collab. Não. Ele falou que foi uma hacking. Como um hacker, ele foi lá no conteúdo e capturou, trouxe para si aquilo que o interessava. Então, não teve uma criação conjunta dos dois. O que, que a gente faz? Ah, vamos colocar isso aqui? Ah, vamos pôr aquilo. O ah, que, que você acha disso? Não, não teve isso. Tá? Em a concordância, evidentemente, né? o, o grupo todo falou, olha, Demna, agora o Alessandro vai chegar e vai fazer isso aqui. Ele fez essa apropriação de criações do Demna para a Balenciaga e levou para a coleção Gutiária. Ele hackeou. A... Ele hackeou a Balenciaga. Incrível. E isso, o que que é? É atual. É o que a gente está vendo. Daí a dificuldade das dos críticos que estão estão acostumados a desfiles e collabs e parceria e e pílula e não sei que em compreender isso é diferente do que ele fez com a North Face com a North Face foi exatamente isso eu tenho esse esse casaco ah, porque a gente não coloca essa estampa Ah, pode ficar legal Ah, então vamos dessa vez foi diferente e a gente vai ver no desfile porque foi diferente Ok? Ótimo. Amado pelos asiáticos. Por todos os orientais. Que, caso vocês gostem ou não, não interessa, é quem compra. E lógico que a marca, como grupo, quando você tem uma marca, você... Muito bem, eu faço um sapato. Quem compra seu sapato? Não sei, já não presta. Você tem que destinar, direcionar seu produto a um público alvo isso é bem claro para o Alessandro Michele são os asiáticos. se os europeus no primeiro momento ou se algum outro país não compreende essa, essa magia do fantasioso Alexandre a, a Alessandro Michele? Os asiáticos compreendem, gostam e se divertem, porque eles até brincam com a palavra FASHION. O AN de FUN. Moda tem que ser divertida. Apesar de que, se você separar as peças, colocá-las individualizadas, elas são muito bonitas. Porque não confundam, essa geração não é uma geração que gosta de qualquer coisa. Eles gostam de boa qualidade, eles gostam de transparência, eles gostam de empresas que têm uma cadeia produtiva rastreável. Daí a gente vê a razão também para esse hackear. Porque já tem um produto feito, eu não preciso reinventar. Porque convenhamos, a cada vez que a empresa de moda, isso a gente vai entrar na sustentabilidade, tem de reinventar alguma coisa, todo o processo para trás, ou seja, da origem até o produto final, tem que ser catalogado. Entendeu? tem os dois lados, um desfile virtual, um desfile virtual que flerta com um desfile presencial, trabalhando toda a trilha sonora que envolve nos últimos, na última década talvez, a, pala, a marca Gucci. O Alessandro quer colocar sua visão em tudo e ele vai ser o diretor do filme, junto com a italiana Floria Sidismondi e ele vai também ser aquele que vai fazer a trilha sonora. Ou seja, a visão dele, que é raríssima, é uma visão de 360 graus. Ele vê a marca e suas coleções como um todo, um mundo, ok? Mundo esse que ele pretende oferecer e ele oferece, eu não duvidaria se até o final do ano ou ano que vem ele aparecesse aí ou com um hotel ou assim ah, porque em Florença tem o um restaurante ou se ele aparecesse com algo do tipo Uh, mobiliário Não seria impossível Porque a ideia é realmente Cobrir e oferecer o mundo Assim como fez Armani Assim como fez Versace Né? Isso não é novidade Quando o desfile terminou O que que aconteceu? O Alessandro Colocou No Stories Uma pseudo conversa entre ele e o Demna narrando o que tinha acontecido agradecendo como tinha sido bom porque na impossibilidade de estar presente fisicamente essa foi a forma deles mostrarem, demonstrarem ao mundo virtualmente que eles conversam entre si o Demna na conversa lembra que o Alessandro foi lá no primeiro desfile dele para a Balenciaga e agradece, fala, nossa, foi super bom você ter ido ao meu, ter me prestigiado no meu primeiro desfile, e o Alessandro Michele fala, ah, mas também foi ótimo que você foi no meu, e aí começa uma conversa, ah, você tá com saudade de desfile presencial? Ah, eu acho que tô não sei, eu não sou tão assim... É, sociável, eu sou um social voyeur, como o Demina fala, ah, e o Alessandro fala, ah, eu gosto de energia, apesar de todo o estresse, ou seja, já preparando um possível futuro uh, desfile presencial. Mostrando que ele tem essa saudade, a gente vai ver uma, um, uma, um formato nesse filme que acontece como um desfile são 94 looks, todos eles entram como um desfile no batidão da música escolhida por ele a conversa evolui entre o Vossalia e o Michele e aí vem um ponto interessantíssimo o Vossalia conta que a primeira coisa item Gucci que ele teve foi justamente um perfume pequenininho chamado Envy que foi lançado nos anos 90 e o Alessandro falar ah, tinha um cheiro muito bom será que a gente vai ver uma reedição desse perfume pode ser aos ah, anos 90 foram incríveis ah o Tom Ford marcou a época com a Gucci naqueles anos realmente uma sexualidade incrível que era do Tom Ford, que marcou os anos 90 na Gucci e com a Gucci. A assim, a Gucci dos anos 90, graças ao Tom Ford, era naquele mundo de minimalismo o sexy. Coisa que o Alessandro Michele é muito criticado por não ser. Então, o que que ele vai resgatar a sensualidade do Tom Ford que marcou época aí ele vai e fala assim que ah, eu lembro de uma calça flare linda aí Opa então a calça flare é a calça que vai aparecer e é a queridinha que provavelmente também vai existir fora dos conjuntos propostos. E é a tendência que ele está dizendo: olha aí, a calça flare. Se você tem de ter alguma peça da Gucci, a calça flare é a tal. Todas essas uh, informações a gente tem de parar escutar e pensando aos poucos assim como uma coisa que aparece muito esse estudo do brilho aparece muito dessa vez uma série de bijuterias que flertam com a joalheria muitos broches como eu falei se ele propõe uma moda que é uma estética para seres humanos o broche é um elemento que tanto homens quanto mulheres podem e usam homens modernos atualmente usam muito broche em suas lapelas em, em em seus blazers e jaquetas e casacos é uma peça cada vez mais masculina se a gente for observar essas eu não diria nem fashionistas nem influencers mas essas pessoas que realmente são os clientes da marca. Aquele cara que você olha na rua e fala, nossa, você nem sabe quem é. No e também os influencers e fashionistas, tipo o Brian Boy. Você sabe? Uau, wow, Brian Boy. Ele usa, mas ele usa também colar. Colar é um item que a Gen Z tem usado muito. É existe alguma marca que faz joalheria para jovens? Dolce Gabbana. Fora Dolce Gabbana, quem? Ninguém. Talvez, mas isso é só uma talvez uma viagem minha. Talvez aí nessa coleção nós possamos estar vislumbrando uma futura linha de joias Gucci existe já há algum tempo aqueles anéis que são anéis de de selo que os, que a realeza usava a gente não pode esquecer que o Michele ele vai muito na renascença ele tem realmente um flerte muito grande com o período do renascimento, então aquele, aquela, aquele anel de marcar poder com as iniciais. A gente já viu várias vezes que quem, por sua vez, usa muito? Rappers. Que é uma galera que ele adora e que é toda a galera que lança muita tendência. O streetwear e o street style vem atualmente dos rappers tá fazendo sentido tudo? tudo isso eu tô fazendo uma preparação para quando você bater o olho de novo no desfile, e você falar caraca, é isso mesmo vocês não pedem para eu ajudar vocês a interpretar? então ó bora começar a construir sua bagagem lendo, se eu falei renascença depois se de assistir Pô, TT falou, quais são os quadros da Renascença que são importantes? Renascença ou Renascimento? Ressordimento, quer fazer uma busca? Renaissance, ressordimento, faz busca em outras línguas. Faz isso. Voltando para pro os rappers, o que, que o rapper usa? Se eu falei de colar? Corrente? O que, que eu tenho na corrente? As letras da marca. Se a corrente vinha escrito Balenciaga, o G do Balenciaga, ele vai e coloca os dois dias entrelaçados da Gucci. Então ele pega o um negócio da Balenciaga e põe como dele. Ainda falando disso, acessórios nós vivemos tempos de acessório. muita gente fala TT para que um desfile para lançar também os acessórios as cores os acessórios Claro que a gente vai ver no desfile tem óculos novo tem óculos novo que vai ser vendido em 550 mil representantes não necessariamente precisa ter uma loja Gucci mas lá no interior daquele país que você nem imagina, vai ter uma ótica representante que vai poder vender um óculos Gucci. Às vezes, para uma pessoa que nem sabe o que é Gucci. Acontece. Eu já perguntei para pessoas falando, nossa, que legal. Você está com óculos tão Ford? Nossa, como é que você sabe? Eu achei bonito. Como assim? A pessoa compra um Custom Ford e não sabe o que é Tom Ford? Acontece. E eles são lindos. <risos> Já eu pergunto assim: tem óculos Tom Ford? <risos> é diferente. Mas acontece. Outra coisa: vai ter bolsa? Vai ter bolsa. Vai ter sapato? Vai ter sapato. Claro. Vai virar moda? Vai virar moda. Vai ser imitado? Muito. Mas todo mundo que imita. Vai vender e falar assim, ah, esse aqui é que nem aquele da Gucci. Até nas feiras. E isso marca. E quem compra vai falar assim, ah, é um tiro, tiro original. Porque ninguém que ama uma marca fala, ah, prefiro pagar o falsificado. Isso não existe. Né? Então, a gente tem que ver todo esse movimento da indústria, porque chega, gente, de falar que moda é fútil. Moda é uma indústria. Que pensa em números também. E que tem muito emprego. A sua grande maior parte, e a gente volta lá na sustentabilidade, mulheres. Considerando que está todo mundo em casa... E esse seria um desfile virtual, esse filme, que realmente eu ouvi muita gente. O nosso editor de Instagram. Você segue nosso Instagram? Descomplicando a moda underline oficial. O nosso editor do Instagram, o Gui Guilherme, ele falou: Nossa, isso é um desfile virtual. Porque realmente é um filme, mas você tem a sensação de ser transportado para um desfile. Sabendo que as pessoas estão em casa, como era o convite desse desfile? Era um caderninho de palavras cruzadas. Do jeitinho que ele vem na Itália, escrito quiz, coisa e tal, e aí várias celebrities, dentre elas Serena Williams, que recebeu, que várias que receberam, uh, postaram já esperando, fazendo a palavra cruzada, enquanto o show não começa. Vamos ao show? Nesses seis anos de Gucci, Alessandro Michele vai revisitar todo o mundo. Centenário da casa, que ele conhece muito bem. Em todos os mínimos detalhes. Vamos lá. Savoy Club, fazendo uma alusão ao Hotel Savoy, que é onde o Gucci o Gucci começou a, a história dele, a ligação dele com, com toda a parte de toda maleteria, né? Porque ele era carregador de malas no Savoy Club. A pessoa faz essa identificação com os olhos muito comum, nesses speakeasies que existiam, esses clubes secretos, mostra a lateral do óculos novo, também quando ele olhou pelo, pela porta ele viu um mundo mágico, e aí já entra ah, o clube, que é a abertura do desfile, com todos os flashes de câmeras e tudo, o primeiro look, um look vermelho em veludo que já lembra o Tom Ford, Uh, os anos 90 um cap escrito Savoy Club de novo, mas um cap equestre, a gente pode observar todos esses, esses um, acessórios lembrando o lembrando aí essa essa coisa do cavalo de domar um flerte com todo esse universo do fetiche do Sadomaso Gucci a corrente que a gente comentou um ombro só jodhpur que é essa essa calça muito usada em em também em cavalaria em jockey em, em jogo de polo essa essa pochete que a gente viu é uma pochete extremamente da Renascença uma coisa extremamente toscana esse piercing GG eu acho que vai virar febre uma proposta de terno com colete colocado um colete que é um pullover mas que é uma tendência também. Olha essa essa pochete clássica que eu comentei de novo do, do mundo do hipismo. Esse essas faixas que são as faixas da Gucci. Que é, olha o, o broche que eu comentei com vocês quando estava falando da coleção Bermuda é uma peça que as pessoas têm tentado já nos últimos dois três anos em placar. É necessário uh, esse casaco que passou um, a ombreira, que lembra uma coisa de cavalo, aquele casaco que passou era com monograma, mas um monograma com brilho, a gente vai ver muito monograma com brilho, uh, a corrente para a mulher, para o homem, o brilho para o homem, para a mulher, de novo essa ideia de ageender que a gente conversou, e aí a primeira minodier em forma de coração, que lembra muito aquele colecionismo das minodiers da Judith Lieber, que é colecionada até pela pela Kardashian o broche que ocupa vários lugares a bolsa vem acompanhada como eu falei do fetiche vem acompanhada de um uh, chicote Gucci como essa coisa da corrente mas bem perto do, do, do pescoço lembrando colher de chan uh, que é a coleira do cachorro a bolsa essa bolsa é a bolsa Jackie, que ele vai e hackeia a impressão a estampa da Balenciaga então é uma bolsa de tradição Gucci que vem agora com Balenciaga o novo G da Gucci o novo monograma essa nova fivela muito linda o couro que evidentemente está presente na marca desde o início esse abotoamento final dos anos 80 que também com esse colarinho mais alto, que é um colarinho que vem do hipismo, então tem muito flerte com o hipismo, que é um mundo Gucci, olha aí de novo, a Minodier em forma de coração, coração que é a emoção, que é o sentimento, que é o que liga tudo isso, olha o brilho no monograma, a capa que a gente tem visto, uh, o terno dos anos 90, com bem sinalizado, com essa camisa aberta até o fundo, que é para sinalizar a referência à sexualidade do uh, Tom Ford para a marca, várias bolsas colocadas juntas, vestidas juntas, anéis em todos os dedos, pode ser proposta? Sim, desse mundo rapper, uh, o, o Tom... Uh, Ten, que é essa cor de caramelo, uh, o bico quadrado que nós temos revisto bastante, que também é uma alusão aos anos 90, aí o chicote com uma olha bem essa parte de colar o chicote com uma saia toda brilhante toda em cristal então esse mundo da preciosidade é considerado é uma coleção preciosa porque afinal de contas celebra os 100 anos da marca que a gente vai ver aqui ó sem vocês viram sempre marcado tem bastante escrito sem sem uh, as cores homens os colares muito fortes a ah, o pelo que não é a, a Gucci, foi uma das primeiras a, ne, a, a recusar a trabalhar com, com, pe, com pele de animal. Volta o Kitten Hill, que é aquele saltinho, esse aí, olha, que é saltinho que fez os anos 90, só que usado de uma forma muito despojada, nem aí porque aquele sling, aquela tirinha que fica atrás ela tá sendo usada como mule de novo o, o monograma no fundo brilhoso aí a gente vai ver a mesma coisa nesse corpete que também usou bastante e agora a grande sensação do hackeado que são as botas conhecidas da Balenciaga em stretch só que brilhante com a estampa Gucci e o casaco com a estampa escrita Gucci Balenciaga é uma merge, uma, uma quando entrosa as duas coisas aí de novo, olha, Gucci Balenciaga as duas, ó, esse Balenciaga total, Balenciaga é esse que trabalha muito os ombros, a gente vai ver bastante ombros trabalhados. Olha o fetiche aí nesse, nesse colar de corpo, que é algo também que a gente vê bastante. Uh, como tendência, ultimamente os stylists americanos têm gostado bastante de propor esses colares de corpo para vestidos nas, nas cantoras, a gente vê isso bastante nos Emmys. Isso aí que é bem Gen Z, bem conforto, esse aí que lembra os anos 70, que é algo que o Michele sempre gosta de reverenciar, porque é uma época que lembra o pai, lembra a família, eu achei linda essa, essa blusa, olha, essa boy club então vai datando um pouco ter uma peça dessa vai significar eu tenho uma peça histórica eu tenho uma peça da celebração dos 100 anos as saias evasês por vezes as saias com essa silhueta mais anos 70 o terno de bermuda que não é uma novidade mas é a confirmação e continuação de uma tendência forte que como eu já disse vem há uns dois três anos o um tom de azul com esse chapéu de Clubber que a gente vai lembrar muito aquela época dos clubes londrinos a capa a segunda capa que a gente tem na coleção infelizmente em penas o terno a gente vai ver bastante essa coisa do terno e essa coisa da minaudière a gente tem visto muito uma minaudière que pode ser levada por homem pode ser levada por mulher não importa a silhueta como eu disse meio Marilyn que eu expliquei aí a gente tem a estampa flora na bolsa na bota Balenciaga então ó, toda vestida de flora ou seja completamente camuflada de Gucci olha essa peça esse colar maravilhoso é esse que eu falo que faz um pouco de alusão aos aos a joia mesmo Será que a gente tá flertando com a joia um pouco de verniz que é aquele brilho aquoso que o couro pode uh, alcançar uh, pregas e plissados do mundo Balenciaga chegam aqui o mundo disco nesses mega paiete que é justamente uma época muito forte do Alessandro Michele aí esse esse sobretudo totalmente Balenciaga os ombros largos em Gucci bordado em paetê. De novo esse esse lado clubber, que são esses cintos meio sadomaso, a transparência da renda com os zíper atrás, que é algo que a gente viu nos anos 90. O líquido brilhoso, que a gente já comentou, a renda também com brilho, o preto sempre reforçado, mas muita cor, muita cor, muita cor de inverno, cor de verão, não existe nessa coleção uma estação, ela não é nem primavera, ela não é verão, ela é a coleção centenária gutiária da Casa Gucci. então é mais uma novidade, ela foi lançada agora que não é época de absolutamente nenhuma semana de moda, então ela simplesmente é ela, essa é a intenção de existir como uma proposta atemporal. Um atemporal marcado. Uma camisa totalmente social, outra camisa também totalmente social, simples. Como eu falei, se você individualizar essas peças, você vai ter algo completamente uh, clássico. Você pode usar também. Aí um casaco super... Uh, Gen Z ou que traz o fundo da estampa Gucci aquela estampa bege de fundo bege cânhamo tradicional com escrito batido a marca Balenciaga bom o blazer com essas mangas em trabalhadas originalmente seria em pele é muito inglês todo esse tricô flerta bastante com toda a parte tradicional do tricô da Land Shetland, uh, os suéteres tradicionais da Inglaterra. Lembrando que a alfaiataria italiana se coloca tão importante quanto a alfaiataria inglesa. Olha, os tecidos são um primor, eles trazem o G da Gucci e olha agora, a bolsa da Balenciaga com a estampa da Gucci. Então é uma verdadeira contaminação uma marca na outra, uma realmente essa coisa do hackear que você tá com uma ideia, de repente, vem a outra por cima de outra pessoa. Uh, modelos, olha, esse, esse, esse, como eu falei, esse plissado esse vem tem muito na Balenciaga trazendo uma referência de sexy que era da época do Tom Ford. Termina, todo mundo como se esperasse abrir aquela boate, aquele ambiente de noite, aquela, a, a luz negra, essa coisa meio confinada, e aí vem entrando com a figura principal, o elemento principal, o brilho. Gucci e no centro a gente vai ter justamente essa minoria em forma de coração humano, Ó, o óculos em evidência, que lógico, né? Vai vender bastante, como sempre vende. E aí ela abre as portas desse paraíso noturno e vai entrar praticamente num mundo de Tolkien, um paraíso. A primeira vez que a gente vê, a primeira coisa que a gente vê é justamente esse casal de, uh, de uh, gente, peacock. Pavão. Pavão branco, bem essa coisa do, do, de ave do paraíso, onde você caminha, você desliza, parece tudo entrar num mundo de câmera lenta uma natureza que tem essa história da contaminação porque tem esse pólen que está levando florescer em toda a atmosfera. A gente pode observar como o brinco que acabou de mostrar que tem justamente essa coisa do, do, do pavão, tudo parece se liberar. Né? é a corrida, é, são os cavalos brancos que vêm dessa vez justamente substituindo os unicórnios, a gente tem uma tendência a, a, a cavalo branco muito grande, essa coisa da liberdade ao amor, a liberdade ao ser, ao espaço, ao sensorial, ao conhecer um ao outro e ao encontro encontrar um ao outro então é um mundo ideal olha até o oh, oh, as unhas são marcadas Gucci tem essa expressão do entrelaçar então é um encontro a um mundo que diz o Alessandro Michele ser um mundo que ele envisiona, que ele deseja que ele a, queria que fosse assim a tudo cheio de simbologia e significado e que de repente é esse mundo que te faz flutuar ou seja quando você se de, o corpo se desprende flutua e existe um encontro num ambiente fantasioso para alguns é uma experiência de droga e a experiência de droga é justamente a liberação de todos os seus filtros que te censuram para você viver uma experiência única e autêntica, verdadeira, corações ao alto, o coração humano no ar, gutiária. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Deem seu like, deixem seu comentário, apertem aí, seguir todos, se inscrevam no canal. Um beijo, gostou da maratona? Olha aí, hein? Conto com você!